Falar da importância de Super Mario 64 para a indústria de videogames é muito difícil. Pois nunca se teve na indústria um salto tão grande de uma geração para outra. A passagem da quarta para a quinta geração deixava bem claro o que era uma e o que era outra. E esse jogo mudou tudo. O um universo em três dimensões passou a ser visto antes e depois de Super Mario 64. Tudo o que se viu posteriormente foram apenas evoluções desse jogo. Mas como conseguiram chegar nesse nível, sem se basear em nada anterior? E se você é fã de Mario, esse vídeo é realmente imperdível. Aliás, você sabe por que Super Mario 64 tem duas versões aqui no Japão? A versão normal, e essa versão chamada de Shindo. Vamos saber o porquê disso e muito mais. No vídeo de hoje, de como foi a criação e desenvolvimento do primeiro Mario em 3 dimensões. O Super Mario 64. Vamos descobrir juntos tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então. Bora. era para ser para o Super Nintendo. A primeira ideia sobre um jogo de Super Mario em 3D, na verdade, não surgiu na quinta geração de videogames em mente. Ainda na primeira metade da década de 90, a Nintendo estabeleceu uma parceria com uma desenvolvedora britânica, a Argonaut Software, que produziu para Big N os chips que ficaram conhecidos como Super FX. Eles eram coprocessadores gráficos, que poderiam ser adicionados a cartuchos de Super Nintendo, possibilitando a renderização de polígonos. Permitindo gráficos em 3D, ainda que rudimentares, num console de quarta geração. Com a tecnologia desse chip, entrou em desenvolvimento o jogo Star Fox. E o produtor desse verdadeiro experimento em três dimensões, era ninguém menos que Shigeru Miyamoto. O criador de Super Mario, e desenvolvedor ativo em todos os jogos da franquia. Foi justamente durante o trabalho de desenvolvimento de Star Fox, que Miyamoto iniciou a ideia de um jogo de Super Mario em 3D. Há muito tempo ele sonhava em criar um mundo dentro de um jogo, e com a experiência que ele estava tendo na produção de Star Fox, ele viu a possibilidade de levar isso para a franquia Super Mario Bros., até aqui o Nintendo 64 Não passava pela sua cabeça Como alvo do projeto Isso exemplifica uma certa filosofia Geral da Nintendo Que tanto Miyamoto Como então o presidente da empresa Hiroshi Yamauchi partilhavam O hardware muitas vezes Deveria estar a serviço do software No desenvolvimento de jogos Um jogo divertido Com boa qualidade Muitas vezes é melhor que um jogo mediano Com gráficos incríveis e sons fantásticos Fazendo com que um console vale a mais pela qualidade da sua biblioteca de jogos do que apenas pela sua potência foi com essa mentalidade que a Nintendo estendeu ao máximo a vida útil do Nintendinho adicionando chips de gerenciamento de controle de memória a seus cartuchos para produzir jogos com mais possibilidades e de certo modo era o que fazia agora com o Super Nintendo e esse chip Super FX Miyamoto primeiro pensou num Mario em 3D para o console que já tinham o Super Nintendo Nintendo. Apesar da possibilidade que o chip FX trazia de renderizar polígonos em modelos 3D, uma parte em específico desse console não agradou o criador de Mario, em relação ao controle de um jogo em três dimensões, o joystick. Miyamoto pensava que para controlar um personagem num ambiente 3D, seriam necessários mais do que o controle do Super Nintendo oferecia, sobretudo um direcional analógico. Minha moto sentia que uma alavanca seria muito mais responsiva no ambiente 3D do que as setas de um D-pad. A hora do Ultra Mario 64. Nessa época, o que viria a ser o Nintendo 64 já estava em desenvolvimento. Foi então que Miyamoto vislumbrou a possibilidade de desenvolver um jogo de Super Mario em 3D para a próxima geração. Não tanto pela capacidade gráfica que o console prometia, mas sobretudo pela possibilidade de que ele tivesse um controle com mais funções e um analógico. Quanto a Nintendo como um todo A ideia foi muito bem recebida Afinal, Super Mario Bros Era a principal franquia da empresa E Super Mario World tinha obtido Sucesso na tarefa de ser lançado Junto com o Super Nintendo A Nintendo queria repetir a estratégia De lançar um console de nova geração Com um novo jogo da sua principal franquia Por isso, fixou um prazo De desenvolvimento do novo jogo De Miyamoto, para que estivesse pronto Junto com o um novo console Quando Miyamoto decidiu reunir uma equipe, para pôr a mão na massa, e produzir o jogo o controle do Nintendo 64 ainda não existia, na verdade quase nada do console existia e mesmo dentro da Nintendo não se tinha muita clareza sobre o que o futuro console poderia entregar, por isso Miyamoto iniciou a produção do jogo em um computador bastante potente, pois a única ideia que fazia do futuro console era que ele teria um hardware poderoso, desse modo ele começou o desenvolvimento de Ultra Mario 64. Sim. Ultra Mario nessa época o projeto do console em desenvolvimento se chamaria Ultra Famicom isso aqui no Japão e Nintendo Ultra 64 no ocidente como sequência de Super Famicom ou Super Nintendo na mesma linha o Super Mario demonstraria sua evolução se chamando Ultra Mario 64 nessa época o famoso estúdio de pesquisa e desenvolvimento número 4 já havia sido renomeado para se tornar a divisão de análise e desenvolvimento mais conhecido como como Nintendo EAD e continuava tendo em Miyamoto uma figura de liderança assim ele escalou uma equipe de cerca de 15 pessoas para o projeto porém mais profissionais dessa divisão de programadores a artistas auxiliavam em vários pontos do game resultando em um dos maiores grupos de pessoas envolvidos da franquia alguns desses nomes eram novos porém o trio que estava desde o primeiro game e em todos os jogos da série se mantinha presente Shigeru Miyamoto Takashi Tezuka e Koji Kondo a essa altura os três já eram lendas dentro da Nintendo e dessa vez Miyamoto seria tanto produtor como diretor, enquanto Tezuka serviria como diretor assistente e Koji Kondo mais uma vez cuidaria da trilha sonora e seus efeitos embora não tivesse as configurações do Nintendo 64 e soubessem pouco sobre o console, a equipe se valeu de um kit de desenvolvimento gráfico em 3D, chamado N World, que havia sido desenvolvido desenvolvido por uma empresa chamada nitchman graphics para a silicon graphics empresa que havia feito parceria com a nintendo para desenvolver o processador do nintendo 64 com esse kit de desenvolvimento e o computador potente que mencionei o primeiro passo óbvio foi criar um modelo em 3d para mario chegaram a pensar em usar uma captura de movimento para isso mas acabaram decidindo que o modelo seria desenhado e essa tarefa ficou a cargo do artista yoshiaki Koizumi. Porém, uma vez criados os polígonos que formariam o Mario em três dimensões e preenchidas suas texturas, Miyamoto mudou o foco do desenvolvimento dos gráficos para o movimento. O próximo passo foi elaborar um espaço simples, onde aquele modelo pudesse se mover, para que Miyamoto pudesse sentir como era controlar o bigodudo em 3D e ajustar essa sensação até que ela fosse prazerosa. Criando um universo em três dimensões o modo de Miyamoto criar jogos envolvia inicialmente um grande esforço e tempo gastos em fixar as bases do que o jogo seria e como funcionaria, suas mecânicas e conceitos mais básicos. Só então ele passaria a se concentrar em preencher o jogo com todos os elementos que o comporiam. Muito desse esforço inicial consistia no movimento do personagem e como ele seria sentido pelo jogador. Um foco em estabelecer a jogabilidade primeiro e só depois se preocupar com refinamento gráfico e outros aspectos do jogo foi com esse modo de produzir que ele estabeleceu as bases para o gênero de jogos de plataforma no primeiro Super Mario Bros e seguiu refinando as nos jogos seguintes da franquia agora mais uma vez ele seria obrigado a partir do zero nesse sentido em virtude de um ambiente em 3D ele demorou muito calibrando os pulos de Mario por exemplo pois num jogo em 2D a questão dos saltos era de quantos pixels exatamente conseguia pular. Assim, eles poderiam estabelecer as distâncias entre as plataformas e acostumar o jogador a reconhecer esses limites. Nos polígonos de um jogo em 3D, a coisa era diferente e muito mais intuitiva do que quantitativa, pois agora para os saltos, não importava tanto uma distância exata, porém aproximada. De outro modo, se tornaria muito difícil para que os jogadores desenvolvessem um senso de física do jogo. Outra questão era a câmera, nos jogos em 2D a perspectiva estava dada rolagem lateral, mas para produzir o primeiro Mario em 3D, teria que partir do zero e experimentar várias coisas, chegaram inclusive a pensar numa perspectiva isométrica aquela que vemos o jogo a partir de uma diagonal superior algo que já havia sido pensado e descartado durante o desenvolvimento de Super Mario Bros 3 e de fato foi aplicado em Super Mario RPG, porém no final, se dedicaram por uma espécie de câmera atrás do personagem uma câmera sobre a qual o jogador tivesse algum controle essa câmera seria criativamente representada por Lacto, aquele culpa trupa que navegava sobre uma nuvem, que acompanharia Mario filmando as aventuras do bigodudo ele ficaria flutuando atrás de Mario enquanto filmava, sendo visível através de superfícies espelhadas no jogo, e essa câmera seria seu ponto de vista com o modelo do personagem e a câmera decididos, a equipe criou um cenário básico com vários blocos simples e adicionou um modelo para Luigi isso mesmo para o Luigi viu assim poderiam testar livremente a mecânica de controle dos personagens seus saltos e interações com os blocos enquanto uma parte da equipe estava desenvolvimento e polindo a jogabilidade outra estava testando o que já havia sido feito os profissionais do estúdio se revezavam nessa rotina uma das primeiras dificuldades que notaram foi em relação ao senso de distância e profundidade. Não era como um jogo em 2D, onde as técnicas de Paralax e sobreposição de camadas já estavam dominadas. Por isso recorreram a uma nova solução, adicionaram sombra ao personagem e a alguns objetos. Independente da iluminação do ambiente onde estivessem, ainda que fosse um lugar escuro. Essa solução era pouco realista, mas funcionava bem, pois com as sombras, o jogador tinha uma noção bem melhor de onde iria cair depois de um pulo e da distância que os objetos tinham do chão e entre si. E isso exemplifica outra filosofia comum na Nintendo. O realismo pode ser sacrificado, desde que o resultado seja satisfatório em termos de jogabilidade. Outro problema era o movimento básico de Mario, o modelo em 3D tinha uma pegada totalmente diferente no seu movimento, do que de um sprite num jogo em duas dimensões, por isso precisavam pensar num eixo de equilíbrio para o personagem, e a partir daí coordenar os seus movimentos. Depois de muitas tentativas, acabaram decidindo fixar o eixo de Mario nos seus quadris. Esse era o centro de equilíbrio do personagem. Sua aceleração seria um pouco mais lenta que nos games em 2D. Porém, quando ele corria, seu dorso se inclinava para a frente, a partir do eixo dos quadris. E para esse modo de correr, Miyamoto se inspirou na obra de Akira Toriyama. Isso mesmo, o criador de Dragon Ball. Aquele modo de correr era o mesmo da personagem Arali, do mangá Doctor Slump. Com o modo de correr e pular decididos, eles tinham o básico de um jogo de Mario. Aquilo que Miyamoto chamava muitas vezes de jogo atlético. Em que o player tinha liberdade para explorar as fases correndo e saltando, princípio que tinha guiado o desenvolvimento de todos os jogos da franquia. A diferença é que agora estavam tentando e conseguindo fazer isso em 3D. A partir daí, a equipe seguiu refinando os controles, para que eles fossem cada vez mais responsivos e prazerosos para o jogador. Porém, o controle do Nintendo 64 ainda não existia. Segundo Gilles Goddard, o único programador ocidental da equipe, eles usavam controles da SEGA modificados, para funcionar no computador, onde estavam desenvolvendo o game. Se Godard falou a verdade, então um dos principais jogos de Mario, foi desenvolvido a princípio com controles da SEGA, a principal concorrente. Que doido, né? Com os controles do jogo calibrados, eles decidiram ver como a jogabilidade funcionaria, em interação com um personagem não controlável. Então desenvolveram o modelo de um coelho, e chamaram de Mips. Mesmo nome do processador que a Silicon Graphics estava produzindo para o Nintendo 64. Então o programaram para fugir do Mario, que deveria persegui-lo. E gostaram tanto do resultado que acabaram incluindo o coelho na versão final. Porém, a versão final ainda estava longe de ficar pronta. Essa fase de estabelecimento dos elementos básicos de jogabilidade levou um ano inteiro. A partir daí, partiram para finalmente estabelecer as fases do jogo, seu level design e como elas se conectariam. The Legend of Mario 64 ou Super Zelda 64? E aqui, Ultra Mario 64, como era o nome do projeto ainda, recebeu influência de outro jogo, que também não existia, mas que já começava o seu desenvolvimento. Eu estou falando do game que viria a se chamar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Na verdade, os jogos das franquias principais de Zelda e Mario, eram ambos frutos de trabalho de Miyamoto. E o trio Miyamoto, Tezuka e Kondo, costumavam trabalhar nos games das duas franquias ao mesmo tempo, por isso, ao longo da história de Mario e Zelda, muitos elementos foram intercambiados. Os caras simplesmente faziam algo para o jogo de Mario e achavam que aquilo ficava melhor no Zelda, ou vice-versa. Dessa vez Miyamoto tinha pensado inicialmente num grande castelo que ligasse os diversos cenários do próximo Zelda, aquele que viria a ser o Ocarina of Time. Porém decidiu mover esse conceito para o Ultra Mario 64, assim ele decidiu que o mundo externo, o hub central que conectaria as fases, seria o castelo da princesa Peach e seus arredores. Para isso precisavam de um enredo, mas isso não era dificuldade. Mais uma vez o enredo seguiria o padrão mais básico, simples e clichê da série. A donzela raptada em perigo. A princesa enviaria um bilhete para Mario, convidando o encanador para comer bolo em seu castelo. Mas ao chegar lá, Mario descobriria que Bowser tinha chegado primeiro, dominando o castelo e sequestrado a princesa. Para libertá-la, ele precisaria reunir as estrelas de poder, que eram as fontes de proteção do castelo. Elas teriam sido escondidas nas pinturas do castelo que serviriam como portais para os outros mundos onde bowser teria deixado seus subordinados para protegê-las esses mundos acessíveis através dos quadros seriam as fases do jogo e construí-las seria todo um novo processo de exploração do que os gráficos 3d significariam para level design em um jogo de plataformas ao contrário do que se poderia pensar o processo de construção das fases desse jogo foi muito mais intuitivo do que planejado eles não traçaram uma planta detalhada da fase em vez disso o designer Yoichi Yamada que nem era exatamente um desenhista fazia um rascunho do que seria aquela fase a partir daí ele e Miyamoto discutiam o que poderia caber nela, elaborando diversas notas com ideias. Daí, iam construindo a fase com base nesse esboço inicial, e também nessas anotações. Era como criar um diorama com argila. E para preencher essas fases, outra influência de Zelda veio a calhar. Na mente de Miyamoto... Mario e Zelda existiam lado a lado, compartilhando os mesmos elementos básicos, com a diferença que uma franquia se voltava mais para a ação, enquanto a outra incluía elementos de puzzle. E foi justamente a ideia de incluir puzzles que Miyamoto tomou emprestada da série Zelda. Haveria mais puzzles em Super Mario 64 do que em qualquer outro jogo da franquia. Finalmente, o controle da situação. Nessa época, o controle do Nintendo 64 finalmente ficou pronto. Então Miyamoto quis testar a jogabilidade nele e recalibrá-la para o novo controle. De certo modo, Super Mario 64 influenciou e foi influenciado pelo controle do console. A demanda por um analógico surgiu do projeto desse jogo e a chegada do joystick em si... Obrigou seus desenvolvedores a recalibrar os seus movimentos. E isso significava que Mario deveria ter mais movimentos. E consequentemente mais animações. E tudo isso em 3D. A equipe trabalhou muito duro nessas animações. O próprio Miyamoto se viu até tarde da noite. Ainda no escritório da Nintendo. Explicando ao artista Yoshiaki Koizumi suas ideias para as novas animações. Enquanto as representava ele mesmo. Saltitando pelo escritório da Nintendo isso poderia aparecer até comum no ambiente atual de algumas desenvolvedoras porém na Nintendo do Japão o ambiente era de silêncio muitas conversas sobre o projeto cujo tom subisse acima do normal poderiam ser interrompidas por um simples olhar de reprovação por algum diretor que estivesse passando, e em seguida, todos abaixavam o tom novamente. Com toda essa dedicação, eles criaram cerca de 250 animações, das quais chegaram a usar 193 para a versão final. Dessas, as mais fáceis de criar, eram as que correspondiam a um objetivo de jogabilidade, como os saltos de Mario, por exemplo. Porém, as que não eram uma resposta de jogabilidade, eram mais difíceis de serem criadas, pela falta de uma referência Dentro do jogo, as animações de Mario dormindo, por exemplo, quando o jogador ficasse por muito tempo sem movê-lo, fizeram a própria equipe rir. Eles viram o resultado do trabalho e chegaram à conclusão que ninguém dormia daquele jeito. Essas animações permitiam que o personagem expressasse visualmente suas emoções de um jeito que não poderia ser feito nos jogos anteriores da franquia. E Miyamoto que somara essa expressividade a um elemento de exploração, ele queria que os jogadores explorassem os detalhes do mundo em três dimensões que ele havia construído. Para isso, esse mundo precisaria ter detalhes e mecânicas novas. Além de movimentos novos, havia também uma barra de vida. Era a primeira vez que isso era usado num jogo da franquia principal de Mario essa mesma barra de vida funcionaria como um timer mostrando o tempo que o Mario conseguiria ficar debaixo d'água nada de fôlego infinito dessa vez já a mecânica de nadar foi pensada tendo em mente as reclamações dos jogadores que não gostavam de fases aquáticas Nadar deveria ser prazeroso nesse jogo Para isso diminuíram a quantidade de textura gráfica na água Para que o jogador pudesse enxergar melhor o cenário Mais uma vez a filosofia de sacrificar o realismo em troca da fluidez da jogabilidade Vamos jogar e observar Miyamoto imaginava que os jogadores em geral reagiriam de duas formas a esse convite à exploração. Alguns iriam direto para os castelos, fariam as fases e zerariam o jogo, enquanto outros explorariam os arredores primeiro, sem pressa. Para testar isso, ele fez algo que a Nintendo raras vezes fez e tinha ousado. Testou o jogo com um grupo de crianças incluindo o próprio filho de Miyamoto. Essas crianças jogavam, enquanto atrás delas, Miyamoto e a sua equipe assistiam atentamente. E além das diferentes experiências, Miyamoto notou que várias crianças, incluindo seu filho, tinham grande dificuldade em certos pontos do jogo. Porém, mesmo assim, ao final respondiam com sinceridade que se divertiram muito. Por isso, ele decidiu manter o nível de desafio e percebeu que estava conseguindo criar um jogo que simplesmente controlar o personagem era divertido e fazia as pessoas ao redor do jogador se empolgarem em apenas assistir o jogo e opinar influências pessoais assim seguiram adicionando elementos que convidassem a exploração como personagens que não eram exatamente amigos ou inimigos Apenas seres com os quais Mario poderia interagir, algo raro nos jogos anteriores. Além de trocar os power-ups tradicionais da franquia por outros novos. E seguir a velha tendência de se basear em experiências pessoais dos desenvolvedores para adicionar elementos ao jogo. Dessa vez a experiência veio do diretor assistente, Takashi Tezuka. Sua esposa costumava ser uma pessoa calma, mas uma vez perdeu a paciência com o tanto de tempo que o marido dedicava ao jogo. Baseado nesse episódio real, ele incluiu no game um personagem que se encolhia quando Mario se aproximava, mas adotava subitamente um comportamento mais agressivo quando ele se afastava. A voz de Mario Para terminar, precisavam dar som àquele jogo. O compositor Koji Kondo mais uma vez brindaria o projeto com uma ótima trilha sonora que incluía tanto novas músicas, como versões rearranjadas das músicas clássicas. Além de adequar os efeitos sonoros do ambiente do jogo, com ecos e efeitos de som subaquático. Algo que já foi feito em Super Mario World E pôde ser feito muito melhor Com a tecnologia do Nintendo 64 Porém a grande novidade sonora do game Era que agora Mario teria uma voz Pela primeira vez na sua série principal Mario seria dublado E a voz do encanador Caberia ao ator e dublador Charles Martinet Ele tinha entrado na carreira de atuação Como forma de melhorar Sua dificuldade de falar em público E logo desenvolveu um talento Para dublar personagens com sotaques diferentes Ele compareceu quase que por acaso Para um teste na Nintendo E sem saber que o papel era para o Mario Apenas fizeram um pedido específico para ele Faça uma voz de um encanador Italiano do Brooklyn em Nova York A partir de então Ele se tornou a voz icônica do Mario como conhecemos E ainda tomou a liberdade De acrescentar por si mesmo Algumas falas ao jogo Quando quando o Mario fala de lasanha E comida italiana enquanto dorme o primeiro jogo que dublou Mario, na verdade, foi uma máquina de pinball da Nintendo Porém, foi no Super Mario 64 que sua voz se consolidou Com uma interpretação definitiva do bigodudo A princesa Peach também teria falas E seria dublada por Leslie Swan A diretora sênior da revista Nintendo Power E também roteirista que tinha criado todos os diálogos em texto do game Truques finais e mais tempo por fim, Miyamoto decidiu adicionar um último chamativo para o jogo. Uma imensa cara de Mario, que receberia o jogador logo que ele iniciasse o game. Sendo que o jogador poderia controlar esse rosto, distorcendo ele como quisesse. Essa, na verdade, foi uma criação de Gilles Godard, o programador ocidental que eu mencionei. Ele estava trabalhando em um tipo de animação, em que uma textura chamada Mesh era sobreposta em vetores móveis de um esqueleto, permitindo que a textura fosse esticada, ao ver o seu trabalho, Miyamoto perguntou se ele conseguiria colocar aquilo em Super Mario 64, e assim surgiu esse rosto, além disso, Godard ainda ajudou a produzir um recurso simples, porém engenhoso a escada que levaria ao Bowser, só poderia ser subida se o jogador tivesse coletado um certo número de estrelas se o jogador tentasse antes disso a escada nunca teria fim ele subiria infinitamente até desistir e descer novamente o truque que Godara adicionou era simples, se o personagem não tivesse o número certo de estrelas, ele seria transportado para o meio da escada, toda vez que subia, dando a ilusão que a escada não tinha fim. O jogo parecia estar pronto, mas Miyamoto sentia que faltava muita coisa, e seguindo a sua filosofia, de que um jogo atrasado poderia ser eventualmente bom, mas um jogo apressado sempre seria ruim, ele pediu para Hiroshi Amauchi, presidente da Nintendo na época, conceder mais dois meses ao prazo de desenvolvimento do jogo o problema era que, como o jogo deveria ser lançado junto com o Nintendo 64, adiá-lo implicaria em adiar também o lançamento do console, mas Yamauchi deu um voto de confiança, e Miyamoto teve mais dois meses para finalizar o jogo que a essa altura já tinha abandonado o Ultra, para se chamar de fato Super Mario 64 porém ainda assim teve que fazer muitos cortes, para começar ele sentia que o jogo não usava nem a metade da capacidade do console que ele veio a conhecer no estágio já avançado de desenvolvimento do game e ele teve que descartar completamente o modelo de Luigi, e o modo multiplayer cooperativo com telas divididas. Pois simplesmente não tiveram tempo de fazer aquilo funcionar. Além de uma missão com Yoshi descartada, também por falta de tempo. Mas mantiveram o modelo do dinossauro, para saudar o jogador, quando ele conseguisse coletar todas as estrelas do jogo. Era o fim do desenvolvimento do projeto, e era a estreia da Nintendo e sua principal franquia, na quinta geração de consoles. Lançamento Ilegado de Super Mario 64. O primeiro Super Mario em 3D foi lançado no Japão em 23 de junho de 1996, junto com o Nintendo 64. Sua versão americana seria lançada em setembro do mesmo ano, e a Nintendo aproveitaria esse espaço de tempo para fazer correções e adicionar mais falas para o Mario na versão americana. A recepção do jogo foi de encontro às melhores expectativas da Nintendo. Apesar de algumas críticas à câmera, ele foi um sucesso, tanto de público como de de crítica, êxito que se traduziu em vendas, é até hoje o jogo de Nintendo 64 mais vendido, mas que também se traduziu num legado de influência na indústria de games, Super Mario 64 repetiu o que Super Mario Bros tinha feito estabeleceu os padrões do gênero de jogos de plataforma, mas agora, dessa vez em 3D de verdade, o primeiro jogo de plataforma em 3D, talvez tenha sido o Jumping Flash do Playstation mas foi Super Mario 64 que estabeleceu a base para o gênero e impulsionou a sua ascensão, fazendo com que outras desenvolvedoras produzissem inúmeros outros jogos. E se eu fosse citar todos os jogos influenciados por Super Mario 64, esse vídeo aqui não teria fim. Mas eles se espalharam por todos os consoles da quinta geração e continuaram sendo seguidos por jogos de plataforma em 3D nas gerações seguintes. Super Mario 64 é tão importante que está na exposição sobre arte nos videogames, no Museu Smithsonian de Arte Americana. Essas duas versões de Super Mario 64 são o mesmo jogo. Só que como eu falei no vídeo, a voz de Mario no ocidente teve mais falas de Charles Martinet. E também tinha um suporte maior ao Rumble Pack. Pois bem, essa versão chamada Shindo, essa aqui ó, teve todas essas melhorias da versão ocidental. Os cartuchos têm labels diferentes, como você pode ver. E são as mesmas ilustrações das caixas. Mas todo o resto é igualzinho. Tanto a parte traseira, quanto os manuais. E olha que coisa bem legal que vinha com o cartucho. Meio que um tutorial de como que funciona o jogo. E no verso, o que cada botão faz com o Mario. Mas é evidente, eu tenho certeza que você tem muitas histórias com Super Mario 64. E eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários.